Assim, ó. Tá tremendo pra caralho perante esse palco E olha que ele nem é logo fumante Só que meu mano eu te deito na estante Eu sou o marido da sua vida, eu sou o tabaco Vai vendo, meu mano, já pega a disciplina Te perante a praça ou qualquer esquina Então vai vendo, meu mano, que eu trago a desgraça Perante a praça mano, o conteúdo é de praia. Adicção, faltou até meu mano o arzinho no pomão. Só que cê tá ligado que eu falo pra tu. Agora espancando o menino que parece o Gu. Tem resposta do outro lado: ai, ai, ai, 30 ai, segundos ai. para Mauri, vai que vai. E aí, mano, parece o um Gu, vai deixar, pô. Você não tá raciocinando Não é questão que eu esteja tremendo É questão infelizmente que essa dopamina amigo tá falhando Você tem que entender o que é isso É compromisso pra acabar contigo aqui cê é juízo Não é questão de cigarro, esse é o frigo É questão amigo que a minha droga é um fico Por isso é conhecimento nessa fase Pra acabar contigo cê não cura nem com base, Mas em questão parceiro, essa é a evolução a essência hip-hop e underground é minha essência Terminou, volta 30 segundos sem deixar cair o beat Satisfação nem vou deixar cair E esse cara, parceiro, vou consumir Completo, cê tem que ver Que o Maurício já chega aqui, parceiro, é claro sempre Pra provar porque cê entende Que talento cê não tem Ou seja, eu quebro o seu filho e passo em cima Igual um trem, porque o seu rap Parceiro, aqui é sua viagem E o seu vagão, infelizmente, não tem rap na vaca Cê tem que entender, incompetente Alarco a orelha que porra nenhuma, com a mente Cê tem que entender que eu vim pra te agredir Se meu território, é claro, eu vim pra expandir Cê tem que entender é que fracassa Fala de desgraça, eu falo pra tu Mas infelizmente amo é uma desgraça demais E se me chama até de Baco do Exu É isso aí então! Tem resposta do outro lado 30 segundos para MRG violentamente Mata ele! Vale os livros, pode parar do que adianta tu ler se na pista não praticar Pode pá ver se para pra pensar Com esse argumento há 5 anos Onde você vai parar é no caixão cuzão. já pega a construção Aqui é hip hop ampliando percepção Cê até fala droga, alagador, cuzão É o intuito sempre foi de expansão Cerebral, até tu passa mal Cê fala de baco eixo só que eu que quebro sua pilha e você Cê não entende por isso não marco gol E cola na pista eu, mano, só pode de bra, pode pá, pá Independente, mano, da verdade Eu foco na emoção e foda-se a habilidade É, isso aí então Vocês ouviram, vocês decidem, certo? Pela ordem, barulho para Mauri Uou! Barulho para a MRG Uou! Mauri está na próxima Faz barulho, família